Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Virgem. Então vamos lá, vamos saber aqui como está o momento de Virgem nesse ano de 2023 e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. A carta do ego. Vamos complementar com esse outro tarô. E continuando. Virgem. A carta do ego é uma carta que fala de sentimentos à flor da pele. Talvez você esteja sofrendo por alguma coisa que tem o um ego no meio. E não tem como fugir dos sentimentos, seja eles bons ou ruins. Mas, a partir do momento que você se torna consciente... Tais sentimentos se dissolvem no vento. Está chegando um novo ciclo para você e as coisas vão melhorar, principalmente na questão de estar em situações caóticas, ambientes estressantes que exijam de você certa defesa. É como falamos lá no começo. Saia um pouco da situação, deixa a consciência vir à tona, trazendo clareza. De modo que você veja as oportunidades que se apresentam diante de você, trazendo aí uma visão maior de longo prazo. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. E iluminação. A busca da iluminação é reconhecer o fluxo divino de energia em você. Permita sentir essa luz expandindo em seu caminho. Onde a iluminação, não existem enganos, que é o que falamos na leitura. Veja-se o que está acontecendo, algum sofrimento, alguma situação ruim. Se não tem o ego no meio, aquele medo de perder, aquele medo do que vão falar, solta. Reconhece o fluxo divino que já existe em você. E permita que a roda gire trazendo mudanças positivas, certo? Gratidão.